Como é que vai ser o mundo se as pessoas souberem que elas são ilimitadas, se elas souberem que existem infinitos caminhos, se elas souberem que elas sempre sempre vai ter tempo para começar um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova arte, uma nova qualquer coisa. né? É, e ver isso acontecendo, para mim, é muito legal. Tá tudo muito pesado, né, às vezes. Um negócio de crise, de dinheiro, de problemas e tal. Então, acho que quanto mais a gente puder levar também criatividade, criação, alegria, né, leveza, então eu tento levar isso aí e quando eu tô com pessoas que me conhecem das antigas que com certeza conheceram facetas que hoje já não existem mais então eu uso também como oportunidades para estar tá, né fazendo isso. Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas com pessoas inspiradoras que vêm compartilhar sua história de reinvenção em busca de uma carreira com mais qualidade. O convidado de hoje é o Cesar Curte, um verdadeiro agente de mudança no mundo que vem trazendo questionamento para várias pessoas, ele é um multipotencial, um multiatleta. o cara já se reinventou em várias fases da vida e vem trazendo sempre esse espírito questionador, esse espírito de... Desafiar os seus limites, seja do corpo, seja da mente, seja da alma, é uma pessoa que vem trazendo um equilíbrio muito forte para essa tríade aí, para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Nesse bate-papo ele trouxe muita sabedoria, vale a pena você assistir cada minuto, porque eu me encantei com a história de superação aí do César, que é um verdadeiro guerreiro, um cara que é um exemplo de força de vontade que mostra que os limites estão apenas na sua cabeça. Tudo é possível de ser superado, basta você realmente dar o gás, você se movimentar, se lidar com os desafios com mais leveza, mas, acima de tudo, com mais paciência, porque tudo é possível na sua vida. Além disso, ele mostrou como é possível você criar algo novo, de verdade, unindo o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, como você pode ganhar dinheiro com isso com algo que vai ser a sua nova profissão de uma maneira muito mais sustentável, trazendo tudo que é importante na sua vida. Então fica com a gente nessa conversa porque sem dúvida essas reflexões vão te ajudar a seguir em frente, desenhando aí uma vida muito mais alinhada com o que é importante para ti. E se você é novo por aqui, vá lá, assina o podcast, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhuma edição no futuro. Então sem mais delongas, bora pro talk. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição aqui do Life Hacker Talks. E hoje eu tenho a honra de estar com César Curti. César, obrigado pela sua presença e compartilhar sua história. Oh, eu agradeço. Tamo junto, Maravilha. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando contigo. Top! Então, César, eu sempre costumo começar aqui, em vez de perguntar o que você faz, que é uma das perguntas mais chatas que encaixota a gente numa uma coisinha. Eu vou te perguntar quais são as suas paixões hoje na vida. Bom, oh, minhas paixões são o desenvolvimento. Né, a busca por qual é o limite, se é que existe esse limite Falando de corpo, mente e espírito Então, dentro dessas, dessa tríade aí, a busca pelo pelo desafio esportivo Sou viciado em fazer esporte, sou viciado em endorfina, serotonina Em desafiar o que meu corpo pode fazer Sou viciado também em desafiar minha mente e saber onde é que eu posso chegar, seja no esporte, seja nos business, seja no social E também desafiar meu espírito, né? A buscar sempre estar inovando, criando é, saindo das caixas, mesmo que às vezes você caia dentro de uma outra caixa, mas saber sair de novo, então isso é o que me dá tesão, fazer o que não foi feito buscar o que não foi feito ver se eu tenho tesão em fazer aquilo e fazer acontecer é, às vezes quebrar a caixa posso perceber que eu até meio vândalo, às vezes eu gosto de tipo, aí, ver essas, assim, aquétipos, essas coisas e eu assim não, cara, dá pra ir por aqui, não precisa ser assim não precisa ser assado e, e foi uma busca assim muito longa até saber que eu gostava de tudo isso mas hoje em dia é o que eu é o que eu mais gosto de fazer. E eu achei legal o jeito que você começou a pergunta, porque é uma pergunta que sempre me pega. Como eu gosto de fazer muitas coisas, eu faço muitas coisas, quando a galera pergunta o que, que você faz, cada vez eu respondo uma coisa. Né? E, Como é que é a sua rotina? Tipo, Puta, tá, agora tá sendo assim. <risos> ano passado foi de outro jeito, que nem vai ser de outro jeito. E tão legal você ter começado dessa forma, porque é uma coisa que às vezes me pega, de certa forma até incomoda, porque é muito mais fácil você ter uma, uma frase pronta para responder. né? E... e legal saber que tem outras pessoas que enxergam dessa forma também. Me identifiquei já. Top, que irado. É, e esse conceito do ser e do estar, né? A gente é poucas coisas na vida. A gente está várias coisas. Então, nesse momento você está uma coisa, daqui uns meses você está outra. E a gente vai evoluindo em função da, da vida, né? É, o, o verbo ser é muito perene, né? Então, são poucas coisas. Você é o filho da sua mãe, aí né? não vai mudar isso daí, mas em termos de carreira, em termos de projetos, é muito difícil você falar que é algo. E bacana que, um dos primeiros sentidos que eu organizei, eu comecei a apresentação do, do pessoal que veio fazer o retiro dessa forma. Eu falei, ó, cada um vai, para vencer o medo de falar em público, né, que é o maior medo da humanidade, falei, todo mundo vai vir aqui na roda, vai se apresentar, a única regra é não falar a sua profissão. Porque, se não você chega lá falar, meu nome é Ian, sou advogado. Já vai vir um, um estereótipo na minha cabeça do que, que é o Ian advogado. Aí você fala, não, eu sou o Ian, eu gosto de viajar, eu gosto de fazer trabalho voluntário, e quando eu era novo eu tocava clarinete. Já é o mesmo Ian de advogado, mas agora com uma outra poupagem, digamos assim, né? Pelo menos na cabeça de quem tá, tá te observando, está tá te enxergando. Foi muito então, mais interessante, assim, né? E foi muito interessante, porque vai criando identificações, né? Dependendo se a é pessoa é nutricionista, empreendedor, professor, enfim, né? Então, Sem dúvida. Legal. Boa. E me fala qual o grande problema no mundo hoje que você tá tentando resolver? Cara, o grande problema no mundo, Ian, eu acho que é o acreditar que tudo já foi inventado acreditar que tudo já foi feito e quando você acredita nisso você sempre deixa a responsabilidade para outra pessoa então é tipo ah foda-se coronavírus alguém tem que achar a, a, a cura para isso ah depressão ah alguém vai dar um jeito nisso ah obesidade suicídio problema de sono transtorno do pânico enfim problemas de relacionamento parece que tipo tudo já foi inventado existe apenas um caminho para ser seguido onde na verdade existem infinitos então é, é esse esse gap entre o limitado e o infinito, que é o que eu já enxerguei, que tipo, existem inúmeras possibilidades aí e que é o que eu tento meio que dar um chacoalhão, né? Começou eu me chacoalhando, né? Aí chacoalhando as pessoas mais próximas hoje em dia tentando chacoalhar o maior, o maior número de pessoas do mundo pensando não em criar disso um negócio, criar disso um business, mas tipo, de novo, ver o que não foi feito ainda. Então, já como é que vai ser o mundo se as pessoas souberem que elas são ilimitadas, se elas souberem que existem infinitos caminhos se elas souberem que ela sempre sempre vai ter tempo para começar um novo relacionamento, um novo emprego, uma nova arte, uma nova qualquer coisa, né? É, e ver isso acontecendo, para mim, é muito legal. Não só o que o César está fazendo, mas ver o empoderamento feminino, a, essa leva do público LGBT, e desse anticriminalidade, anti todo tudo isso que era normal, estava todo mundo acostumado, sabe? Os mesmos as mesmas as piadas, as mesmas desculpas e agora tá todo mundo meio que se chacoalhando nessa panela de pressão, então eu acho que é isso que eu gosto de, de fazer, sabe, sempre mostrar o que não foi mostrado ainda, porque eu acho que na cabeça de cada um, começando pela minha também, abre inúmeras pontes. Né? então é mesmo que você atravessa uma ponte, porque o problema era é uma ponte, aí você atravessa a ponte e descobre que tem mais 10 pontos, né? e cada dez pontos vão lidar outras dez pontos, vão abrir outras dez pontos, então é o que eu tenho descoberto muito nessa busca pela mente, né, pela meditação, pela espiritualidade, e também na parte física. O limite nunca é o limite. Quando você chega no limite, você vê que era apenas uma fase e que agora você abriu novos caminhos, né? Então, gosto muito disso e está sendo meio que um dos caras que tá puxando essa frente. Isso isso me dá muito prazer, sabe? De, de ver outros vindo atrás e empurrando essa corrente também, acho muito legal. Foda! Agora me fala se você cruza com a mãe de um amigo seu lá da escola, e que não te vê há alguns anos. Pergunta, César, o que você tem feito da vida? Aí o que você achou isso pra te ajudar <risos> <risos> Pô, eu vou, eu vou falar meio que, aí é a hora de viver o momento presente, né? Vou falar meio que tem na cabeça, logicamente pra cada pessoa se fala um tipo de coisa, né? Então, é... nossa, aí, ah, pô, tô soltando de paraquedas, pô, acabei de fazer uma viagem... Na Turquia, pedalei de norte a sul a Turquia, de bicicleta Aí às vezes, ah, tô começando um negócio novo Ah, tô parando de fazer tal coisa Ah, família, família vai bem né? <risos> É puxa papo, né? Eu acho que Mas é sempre complicado, não tem um, um único caminho Mas o que, por ser um cara criativo, eu acho legal Porque é sempre uma oportunidade de você estar tá treinando isso, né? Essa espontaneidade, essa, essa alegria também, né? Eu, eu tento levar hoje em dia também muita alegria, assim, para todo mundo que eu encontro Porque tá tudo muito pesado, né, às vezes uhum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 Top. Muito bom. E me fala um pouquinho sobre sua infância. Você tem esse espírito questionador que te leva a sempre questionar e desafiar os limites em todas as áreas da sua vida, com essa tríade muito forte, né mente, é, corpo e, e, e alma. É, tem algum fato, alguma coisa na infância que você consegue identificar que, que despertou isso em você? Ou uma memória forte? Tem, sim. Tem uma vez, assim... Meus pais sempre foram muito abertos, sempre eu levava amigos em casa, então eu ia, ia fazer trabalho em casa, chamava todo mundo. Final de semana, sempre, ou eu, meu irmão, convidava alguém para dormir em casa, ficava lá jogando bola, jogando videogame, fazendo trabalho escolar, enfim. E nos dias de aniversário, a gente podia chamar bastante gente, até para dormir, fazer festa mesmo, coisa de criança, né? Então eu chegava lá e chamava uns três, quatro amigos para dormir em casa, e videogame, gatomia, briga, né? A criançada reunião e viria confusão, pra E teve uma vez que eu reuni todo mundo e falei, cara. Seguinte, se Deus criou tudo, né, a gente aprende, né, estudei em escola cristã, que Deus criou os planetas, os meteoros, os dinossauros e tal eu falei Mas e, e quem criou Deus, né? Aí eu falei pra galera, a galera ficou me olhando assim, tipo, ninguém tinha uma resposta para me dar, ninguém tinha pensado nisso Com, sei lá, 10 anos E aí eu comecei a perceber que eu, eu questionava coisas que outras pessoas nem questionavam, nem começavam a questionar Não é que tipo, ah, eu tô questionando coisa que eu não sei a resposta, talvez alguém saiba A galera nem tinha parado pra pensar nessa possibilidade, né e sempre fui me questionando muito disso. E o que me levou a questionar também possibilidades, né? Eu via pessoas admirando grandes CEOs, grandes gênios, grandes atletas. E todo mundo se colocava numa posição, tipo, ah, eu tô aqui, o um cara tá lá, eu não consigo chegar lá. E para mim, esse gap sempre foi um gap possível. Porque eu, aí eu isso da vida daquelas pessoas, seja um Galileu, seja um 20 seja um Cristiano Ronaldo. E você vê que todo mundo batalhou para chegar lá. Ninguém caiu do céu e, e do nada saiu falando coisas, saiu fazendo fórmulas, né? Então, eu falei, pô, realmente, todo mundo é ser humano, então todo ser humano tem a mesma capacidade, latente, né, e aí veio o questionamento, o que fazer para atingir esse ponto, o que fazer para conseguir ser uma pessoa foda, digamos assim, né, o hum. inovador, enfim, vendedor, liderança e tal. Então tem algumas é, situações assim de infância que, que me lembram, essa é uma delas De eu olhar a cara dos meus melhores amigos e todo mundo era pra cara, tipo, cara, que papo é esse? <risos> né? mas, com mensagem, né? é, mas ficou curiosidade É, mas o pessoal ficou olhando, tipo, assim, realmente, não tinha pensado nisso né? Legal. Então isso ficou muito muito marcado e depois ficou muito presente na minha vida também Esse negócio de questionar o que ninguém questiona hum. E é o que eu faço hoje em dia nos treinos, ah, vou correr descalço, ou vou saltar de paraquedas Ou vou é, fazer uma, um ultra triathlon agora também é tudo assim, né? Tipo, pô, se algumas pessoas podem, por que outras não? Hum. Então, posso também? Nossa, como é que eu vou, ser, então, treinando para isso? Sabe? Então, é, é essa curiosidade eterna que, depois lendo vários livros de autoconhecimento, falam que é realmente não perder essa coisa da criança, né? Porque como quando criança todo mundo tem isso. Né? Ah, como é que faz pra subir no pé de diabo de cadeira? E a gente vai buscando formas de fazer isso acontecer. E adulto, como a gente acredita que tudo já foi criado, tudo já foi feito, a gente esquece de saber que nós podemos criar as oportunidades para fazer infinitas coisas acontecerem, né? Sem dúvida. Você falou da criança, é muito importante, né? Porque a criança ela nasce original, ela nasce criativa, ela nasce questionadora. Isso faz parte da essência do humano, mas a gente vai recebendo camadas de formatações, seja dos nossos pais, dos professores, dos patrões, dos políticos, dos padres, dos publicitários. Eu brinco que são seis P's aí que forem com a nossa vida, né? E vão encaixotando a gente de uma forma que a gente perde um dos, uma das ferramentas mais poderosas de todas, que é simplesmente perguntar o porquê das coisas, né? Isso parece que se tornou algo presente na sua linha toda de evolução e te trouxe até onde você está hoje. Vai te levar ainda muito longe, né? Então queria saber nesse sentido, é, olhando para sua carreira aí de grandes acontecimentos, de grandes fases, né, me fala o que que, como que foi assim? Se você pudesse explicar grandes milestones, né, grandes marcos, conta um pouquinho para a gente aqui como é que foi até hoje. Sim, bom, como adolescente. É, ontem eu até comentei com um amigo meu aqui em Goiânia que a gente está num lugar aqui que chama -se Setor Marista né? e eu estudei a vida inteira no Colégio Marista de Ribeirão Preto. É então, um colégio que eu sou muito grato por ter estudado ali, muito feliz porque é um colégio que me abriu muitas portas para vertentes que às vezes as outras escolas não trabalham. Tipo, é uma escola que incentiva o esporte, que incentiva que os alunos façam um esporte e depois quem faz o esporte tem viagens e competições com os outros maristas. Então eu vinha para Brasília, ia para Curitiba jogar conhecer outras pessoas, né, comecei a despertar esse espírito de viajar pelo esporte, primeiramente, e achar aquela experiência máxima. o máximo não campeonato em cima, si, pode estar com os amigos, está competindo, está viajando, conhecendo gente nova é, foi um lugar que despertou o lado artístico porque a gente tinha aula de artes, a gente tinha é, depois no, no colegial, eu, eu tocava na banda da escola eu ia tocar violão, tocava guitarra, toquei guitarra na banda da escola então me possibilitou várias, várias vantagens, várias coisas que eu tenho hoje que normalmente as pessoas não aprendem na escola e hoje faz um, é um diferencial danado. A gente convida com o público, com certeza a aula de teatro ajudou. A gente tudo espiritualidade, com certeza a gente te aula de religião, e rezar o marinho Pai Nosso às vezes nas sextas-feiras, cantar o hino nacional, são coisas que ajudaram muito. Então, eu sempre apreciei muito o fato de eu estar numa escola boa, e como eu sempre acreditei que todo mundo tem capacidade de fazer o que quiser, eu prometi para mim mesmo que eu ia entrar numa faculdade pública. Né? Então, eu falei, Pô, tem uma escola boa aqui, me interessa tem escolas melhores, tem cursinhos melhores, eu, eu via meus pais sacrificando muito por mim e por honra a esse sacrifício todos os meus pais, que às vezes não tinha dinheiro para trocar o um carro ou para comprar um carro, mas eu e meu irmão estávamos numa escola particular. Eu falei, cara, no segundo colegial assim, virou uma chave. Começou o terceiro colegial, eu sentei na primeira carteira no meio da sala. assim. O professor cuspia, caía na minha testa. E <risos> eu falei, agora é foco. E aí estudei, e entrei na faculdade porque eu não sabia o que eu queria fazer, né, eu acho que ninguém sabe direito, abençoados são os que sabem o que vão fazer aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, né? porque a gente não tem vivência, cara, então hoje em dia eu até aconselho em palestras, falo, galera, vai viajar, põe os filhos para viajar, deixa o cara decidir quando tiver uns 20 anos, tá? 19, 20 anos, deixa viajar um pouco pro primeiro mundo, se possível para uma outra cultura, pra um outro lugar, abrir a cabeça, se descobrir, para depois escolher o que quer é fazer da vida, sabendo um pouco mais quem é. A gente não sabe o que a gente é quando a gente morou no mesmo lugar, com os mesmos pés que você colocou aí, com todas essas influências, né? E saindo igual, saindo um ciborgue igual a todo mundo. E aí foi quando eu entrei na faculdade pública. É, meu pai, ele perdeu a aposentadoria que ele tinha, problemas de banco, de justiça e tal. Tive que começar a trabalhar já. Então, com 17 anos, trabalhava. Trabalhava em Ribeirão Preto, fazia faculdade em Araraquara. Então, todo dia eu viajava três horas. Viajava uma hora e meia para aí, fazia faculdade, uma hora e meia de volta. Eu em Ribeirão porque era mais rentável para mim, não tinha que pagar aluguel nem nada. E foi quando eu me vi, tipo teoricamente, vivendo a vida dos sonhos, uma criança da minha época, mas totalmente infeliz. Uhum. Eu não tinha mais tempo para fazer nada, trabalhava aos finais de semana, aos feriados, eu era garçom no restaurante japonês. E o único prazer que eu tinha era acordar super cedo, ou seja, dormir dormi menos, abdicar o meu sono da minha saúde, para treinar um pouquinho de manhã. Então eu ia pra academia, sei lá, das 7 às 8, porque às 10 ia ficar no trabalho, das 6 saía pra faculdade e chegava em casa meia-noite e meia. Todo dia a mesma coisa, eu falei, cara, essa vida aqui é uma bosta. Desculpa, mas cadê aquela vida de faculdade legal, de festa mulherada, de alegria, de esporte? Eu falei, eu não tô tendo essa vida aqui, não. E se for para ter essa vida de bosta aqui, eu não quero. Né? Então, eu, eu já percebi que foi meio que talvez um, um glimpse de uma, de uma depressão, uma mini depressão, assim, né? E eu falo assim, cara, não tá legal a vida. Pô, mas você é uma faculdade pública super boa. Ah, mas não tá legal. Pô, você tá ganhando um salário de 1.200 reais, que na época aí, 2005, era uma grana legal. Eu falei, cara, mas não tenho de gastar, não tenho tempo para gastar o dinheiro, vou fazer o que com esse dinheiro, então? Ser né? o mais rico foi... do cemitério, né? Velha história. Exato. Acumulando, acumulando. Para nada. E foi quando. Aí, para ajudar a ganhar uma grana, eu já estava fazendo trabalhos como modelo. Então, trabalhos pequenos, de Ribeirão Preto, fazia às vezes uma publicidade aqui uma ali, mas a maior parte do trabalho era promoção de eventos, panfletagem ação em bar, em clube, enfim. E foi quando uma agência de São Paulo, especializada em mandar modelos mais para a Ásia do que para a Europa e os Estados Unidos, se interessou no meu perfil e foi me chamando. Mas eu nunca quis investir dinheiro na moda, porque a moda era sempre cheia daquelas coisas, aquelas falcatruas, aqueles negócios meio estranhos, ou você faz o cara não te paga, paga depois de três meses. Então sempre foi um negócio de segundo plano. Mas eu vi que o negócio começou a ficar sério. E me convidaram uma vez para para Ásia, eu recusei, porque eu estava estudando para faculdade. Me convidaram de novo, eu recusei, porque eu tinha acabado de entrar. Aí na terceira vez me chamaram, e eu falei, pô, foi quando eu me peguei questionando a minha vida que não tava legal. Falei, cara, será que eu jogo tudo pro alto e vou? Nessa fase foi bacana, porque surgiu o Orkut, e com o Orkut eu comecei a ver pessoas que já estavam fazendo aquilo. Então eu já não tinha aquele medo de tipo, ah, estou indo para me prostituir, ou né, vão vender meus órgãos. Então vi pessoas que já estavam fazendo aquilo, conversei com elas, hoje em dia são amigos meus, sabe que tombando eles pelo mundo aí. E falei, não, legal. E vi a foto dos caras no tempo no Camboja, nas ilhas da Tailândia, Estados Unidos, Europa, viajando, trabalhando, fazendo comercial. Eu falei, cara, pô, acho que eu quero essa vida para mim. pelo menos por agora. E foi quando aí mudou tudo. Eu tive que vencer minhas próprias crenças, convencer meus pais, lidar com os amigos, lidar com a distância, revalorizar muitas coisas na minha vida em relação à família, amigos, trabalho, dinheiro. Aí foi morar na Tailândia, outra cultura, outro dinheiro, outro futuro, outro idioma. No fim das contas, eu fui, convenci meu pai que eu ia ficar uns sete meses para voltar. No fim das contas, de primeira viagem, eu fiquei quase dois anos sem voltar pro Brasil. Botei na cabeça que eu aprender a falar inglês, botei na cabeça que ia voltar com o dinheiro. No fim das contas, só voltei porque minha mãe tá morrendo de saudade, paguei uma passagem pra minha mãe, ela foi pra Tailândia, discutiu duas semanas de férias, e voltamos juntos pro Brasil. Foi o momento de largar tudo pro alto, a vida que todo mundo na minha cidade gostaria de ter. Ter uma faculdade pública e um trabalho. Jogar tudo pro alto, sair com 400 dólares no bolso e ir pro outro lado do mundo. E voltar um ano e sete meses depois, já pagando umas férias para minha mãe que ninguém da minha idade tinha dinheiro para fazer aquilo sabe foi uma viagem que sei lá botando em números talvez ia sair 6, 7, 8 mil reais né ir para Tailândia viajar para as ilhas, tudo trazer presente e tal e eu consegui fazer isso com uns 20 anos né então para mim isso foi um sinal de Deus que tipo cara foi a decisão certa tá no caminho certo não foi fácil não é fácil para de nossa sua família de seus amigos mas é um desafio que você queria encarar e tá encarando então cabeça erguida vamos, vamos em frente né, e aí eu depois eu trabalhei na, na parte da moda aí fui migrando para atuação aí também pensei que ser músico, gosto de violão, de música, enfim. Então, queria talvez um lado artístico também, né? E foi quando, depois de alguns anos fazendo a mesma coisa, então, aí nos meus 20, nos 25, trabalhando na moda, na atuação, viajando para vários lugares, eu comecei a me requestionar de novo. Eu falei, pá, e agora? Vida tá boa, mas será que vai ficar por aqui? Será que eu tô feliz de verdade? E a resposta eu já sabia, a resposta é que não. O corpo e o espírito tava, tava pedindo por mudança, tava pedindo por aceitações de outras coisas. Aí fui entrando cada vez mais em livros, né, aí já comecei a praticar yoga, comecei a fazer alguns retiros, já tinha feito curso de fetahealing lá atrás, agora também tá na moda no Brasil, fiz fetahealing praticamente quase 10 anos atrás. E aí comecei a me questionar, levando mais o lado da felicidade e do propósito, da essência, mais em consideração do que fama, dinheiro, sucesso, né. Então foi um degrau, né, primeiro meio que uma... Uma, uma busca do ego, depois vira uma busca mais existencial, e depois tenta juntar os dois, né? é o que eu tô sentindo agora. E aí, foi quando eu comecei a me questionar e falei, cara, beleza, tô me sentindo de novo com 17 anos, tendo que escolher qual profissão eu vou, eu vou ter. Porque já tava longe da minha família há muito tempo, não queria mais morar tão longe assim, percebi que meus pais estavam envelhecendo, e falei, cara, não quero ser o um cara que só volta pro Brasil quando os pais estão para morrer, né digamos assim. Então, eu voltei antes, e falei, vou tentar então criar alguma coisa no Brasil E eu já tinha em mente já, Que eu queria fazer algo novo Queria, se possível, criar uma coisa que não existia uh, E tentar achar uma forma De fazer isso com facilidade então eu que achar uma coisa que eu era bom em fazer né E foi quando eu entrei num questionamento muito Interior do tipo Cara, é, já sei É fácil achar o que, que eu gosto de fazer É só analisar o que, que eu pago para fazer Porque tem coisa que a gente faz que é de graça E tem coisa que se faz questão de pagar para fazer E eu percebi que minha vida inteira eu sempre paguei por esporte e por diversão barra entretenimento arte então sempre paguei para jogar bola, para fazer um kung fu, pra viajar, para fazer esporte, para comprar uma chuteira e sempre paguei para ir em show, para fazer teatro, para fazer aula de violão, para ir numa balada, sempre então eu falei, Cara, então é por aqui e se, eu, se isso aqui é o que eu gosto de pagar, se eu puder ganhar fazendo isso aqui, já ganho duas vezes, né? já não estou gastando tô e estou ganhando foi quando eu fiquei nessa dúvida e, e a Marra começou a ser criada na minha cabeça, ainda sem um nome, ainda sem um, um, um business plan, digamos assim, né? Um, até falhou a palavra em português agora. Né? Um, um projeto aí de empresa. É um plano de negócio. Um plano de negócio, exatamente essa palavra. E mas comecei a perceber alguns dons, alguns talentos, algumas coisas que as pessoas sempre me procuraram para, que até então nunca tinha parado para perceber. E foi quando eu descobri esse dom do professor, esse dom do treinamento. Uh, em todo lugar que eu ia, me importa se estava morando em Los Angeles, estava morando em Hong Kong, se eu estava em Ribeirão Preto, todo mundo me parava para perguntar de treino, de dieta, de, de isso, daquilo. E eu não divulgava isso, eu só fazia. Então, eu falei, pô, acho que nisso aqui eu sou bom. E aí, com o tempo postando textos né, de meditação, de espiritualidade, também vi pessoas se aproximando para saber sobre isso. Né, sobre, sobre o budismo, sobre física quântica, sobre cura E foi quando eu percebi que Nessa busca por fazer algo que não existia Eu descobri que esses dois elos estavam muito separados Ou tinha a galera falando de biomecânica, de esporte, de performance Até de mindset ligado à parte esportiva Ou tinha pessoas falando de xamanismo, de cura, de espiritualidade, de retiros, de yoga Um pouco mais separado A única instituição, filosofia, digamos, que estava juntando os dois Era o yoga Só que também ainda com um afastamento muito grande da parte humana, material do ego, né? Então o cara fazia para ter uma certa saúde, mas era praticamente um pecado você ser esteticamente bonito. Por que não? Isso aí é material, é matrix, né, não é real. E foi quando eu vi a, a brecha ali, o cara, isso aqui vai de encontro com tudo que eu acredito, com tudo que eu gostaria de fazer e tá seguindo os checklists que eu gostaria, que fosse algo novo, fosse algo que ninguém tivesse inventado, que tivesse um campo altamente novo para ser explorado. Logicamente, isso aí também veio com medo, né? Porque você olha, não tem ninguém que tá trilhando o caminho para você se basear. Hum, <risos> e aí foi fui buscando, assim, frases que me motivavam, e várias dessas frases que me vieram, vieram de pessoas como Schwarzenegger, como Da Vinci, como que tiveram que inovar. Né? O Schwarzenegger falava que se tiver, se é um caminho que não foi desbravado ainda, que bom, porque então ele vai ser o primeiro. Então hum. pensei muito nessa frase, e outra frase também é aquela do, do Walt Disney, que ele prefere o impossível porque tem menos concorrência, <risos> então me baseei muito nessas duas frases para ter motivação de realmente continuar acreditando que era possível, que dava, que eu era bom o suficiente, ou capaz o suficiente para estar levantando uma bandeira dessa forma, e e depois só foi colocando em prática mesmo que eu vi a aceitação, né? que começa tudo como na nossa cabeça, né? na nossa mente, as possibilidades, só depois que a gente põe em prática que você vê se vai dar ou não, e aí que eu percebi que quando você segue a sua essência, vai muito fácil, porque eu, todos os medos estavam na minha cabeça, depois que eu consegui destruir todos esses medos e botar em prática, a avalanche aconteceu sozinha, né, pessoas foram vindo, os alunos foram vindo, o Instagram foi bombando, o negócio foi acontecendo, indo, né, e parceiros aparecem, ah, faz evento aqui, faz evento ali, celebridade quer fazer, e o negócio vai indo, então, fiquei muito feliz, assim, com, da mesma forma que eu tive esse, essa, esse levar minha mãe para Tailândia e voltar com ela o Brasil, foi um marco que falou, cara, essa foi uma boa decisão, aqui é só a sua recompensa sabe? também ver a Mahamudra bombando nos dois primeiros anos também foi uma coisa que tipo, me deu muita alegria sabe? porque eu falei, não é fácil também largar tudo foi foi de novo, primeiro eu larguei a faculdade e o trabalho que eu tinha para ir pro nada e depois eu larguei o tudo que eu construí a partir do nada pro nada de novo para voltar pro Brasil, num lugar que eu não tinha networking não tinha nada o pouco de networking que eu tinha eram os brasileiros que eu conheci viajando que me deram suporte quando voltei pro Brasil e, e o amor do pai e da mãe <risos> E uns mil dólares na conta. Era isso que tinha pra fazer acontecer, né? E, Olha. E, é, e é legal falar numa live dessa que, tipo, nossa, se teve uma coisa que não foi, foi fácil. Nunca. Quando eu digo fácil, até no sentido assim, de ah, depois que você fala vai, né? Que você dá aquele all-in, acontece. Mas até você dar o all-in, né, é problema financeiro, é incerteza, é pressão dos pais, é pressão que você mesmo se coloca, pressão de tudo que você já construiu, do, do outro emprego que já tá garantido, enfim. É, é, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem <risos> Pra fazer Caramba. as coisas Animal, cara, seria uma aula agora Por isso foi muito bom te ouvir, porque você foi trazendo todos os elementos mais difíceis na hora de uma reinvenção, na hora de uma transição. Quem são esses medos reais e ilusórios? Mas são medos, né? Que nos impedem de seguir em frente. Muitas pessoas acabam travando porque é desconhecido, porque é inseguro, porque é incerto, porque é julgamento, porque é a crítica interna. E são essas vozes, os que vão nos impedindo. Mas quando você acredita na sua intuição, na sua essência, você busca o que eu falo que é. Eu uso muito o ikigai. Né, então você deve conhecer também que é essa intercessão entre o que você ama fazer, o que você faz bem o que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso, você tem uma direção muito sustentável e clara para você botar a sua energia para fazer dar certo. né? E você foi trazendo elementos aí relacionados às suas paixões, que você pagava para já fazer, foi identificando, através de autoconhecimento, de mergulho profundo, todos esse, todas essas questões que já eram presentes na sua vida, mas talvez você não tivesse ainda ligando todos os pontos. E quando você ligou isso com criatividade, com uma possibilidade de criar algo único, Aí realmente estourou e você criou algo que realmente era único. Né? Então foi obrigado por compartilhar que foi uma aula aí. Ah, eu te agradeço. E dentro dessa pegada, me fala hoje o que, que você tem mais orgulho na sua vida? Oi, eu acho que o maior orgulho é não ter perdido. Até fiz um post sobre isso assim semana passada sobre sei lá, a honra, a sua conduta moral, digamos assim. Sabe, a gente muda com o passar dos anos as preferências, né, muda até é, o ciclo de amizades, networking, mas me orgulho muito de poder colocar sempre a cabeça no travesseiro tranquilo, assim, sabe, não ter me corrompido, meus valores, me rendido, ah, tinha a oportunidade de ficar com mulheres milionárias, e aí as pessoas olhavam assim, achando que só pela grana, né, pelo status social da menina, eu tinha que ficar com ela, não, não tava rolando, não rolou, dentre outras coisas, sempre, ah, tem um investidor aqui meio suspeito que tá querendo botar uma grana e fazer o negócio explodir de uma certa forma, você olha e fala, mmm, não, então, e, e tem dias que se pergunta, fala, porra, que burrice, será que eu não devia ter aceitado, será que eu não devia ter feito isso, mas me deixa muito tranquilo botar a cabeça no travesseiro de boa mesmo, assim, sabe, saber que pode estar demorando mais ou menos, mas fazendo certo vai dar tudo certo, né, agora, quando a gente põe aí a carroça na frente dos bois, aí você não tem mais controle nenhum sobre o que pode acontecer. Né? Não que nós temos, de certa forma, não temos controle nenhum, na verdade, mas, pelo menos, fazendo tudo certo, a gente tem mais chance, né? <risos> mas, minimiza óbvio, aí, esse, né? É, é, esse... de... é até, eu acredito muito nesse crédito divino, assim, eu gosto de acreditar nisso. Você vai fazendo coisas boas, coisas legais, coisas que você, que batem com a sua essência, com tudo, eu acho que você vai botando é, moedinhas naquele crofinho ali, no cofinho da, sei lá, da centelha divina, digamos assim, né? <risos> e que um dia, quando você precisar, vai ter um crédito ali, né, pra você utilizar. Eu gosto muito Legal. de pensar dessa forma, por isso que gosto muito também de. de não é só por isso, mas percebi que é isso que acontece: né? você ajuda as pessoas, você faz o bem, semana, essas coisas boas, é, é o karma, né? Volta. Então, eu acho que também, colocar moedinhas no cofrinho da paz de espírito, da tranquilidade, né? Da sua, sua índole, eu acho que é muito importante. Muito importante. E hoje em dia, cada vez mais, né? Com essa força que também tem a energia do material, do dinheiro, o que a gente mais se vê são pessoas se vendendo. Se vendendo para relacionamentos, se vendendo para empregos que não querem executar, se vendendo para sonhos de outras pessoas que não são nem seus, mas você quer estar tá vivendo aquilo. Aí depois, lá na frente, você percebe que não era isso, não era para você. Então, acho que, que é isso que me dá muito orgulho. Viu? E também, eu fico feliz de conhecer pessoas que batem essa mesma essa mesma coisa. Né? Normalmente, são pessoas até uma certa simplicidade, independente se são milionários, pobres, classe média. né? Acho que pessoas que me, que me atraem, assim são que têm esse espírito. Os mais grandes sábios sempre são muito humildes, né? É uma coisa que Sim. você, quanto mais sábio você se torna, mais para dentro você se vira do que pra fora, né? Ele acaba encontrando seu equilíbrio. Sim, exato. E me fala hoje, qual é o seu maior medo? Cara, meu maior medo bate muito com isso que eu acabei de falar. Meu maior medo é você, eu no caso, me pegar um dia e falar, cara, que merda. Fiz tudo que eu não queria ter feito. Então, acho que batalho o dia a dia, tentando seguir sem a essência, a intuição, é, sabendo que tem altos e baixos. Tem dia que você tá bem, que você tá mandando bem, tem dia que você não tá bem e que vai também que vai passar né, uns é, infernos astrais da vida e tudo mais. Mas é o meu medo é esse. Fora isso, eu sei que perrengues vão acontecer o tempo todo, né, de família, de tem duas filhas, acontecem dificuldades, problemas financeiros, enfim. Mas aí é, a gente sempre dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Né? Então eu acho que o. O mais importante é estar tá, tá tendo coragem de fazer acontecer, seguir o plano. Se não tiver o plano, segue sem plano mesmo. <risos> <risos> o importante é pelo menos, ter, ter a direção né, para onde você quer ir. E qual, o que, que você gostaria de fazer muito na sua vida aí nos próximos meses? Que está, assim, quicando forte nessa na sua frente. Bom, olha, o, o próprio Ultraman, que é uma corrida de triatlon que eu vou fazer agora, no final de abril, é um sonho muito antigo. Muito antigo, mesmo de quando eu nem treinava Nenhuma das três modalidades, nem tinha dinheiro, nem tinha tempo Nem almejava, já, já, já admirava O que fazia, eu escutava alguns podcasts De alguns coaches que prepararam atletas para isso e tal, então eu falava, caramba Imagina um dia chegar nesse nível e sabia que hoje eu estou treinando para isso É uma coisa que está que me animando muito, né Meu foco está praticamente metade da minha vida nisso né? E... E conta pra sabe? galera, o que, que é o Ultraman? Talvez nem todo mundo saiba O Ultraman, esse que eu vou participar, acontece aqui em Ubatuba É a maior... Prova de ultra triathlon da América do Sul. Então são três dias de prova. No primeiro dia você nada 10 quilômetros e pedala 145, vai até Paraty. Depois do segundo dia você pedala 270 quilômetros, vai a caminho de Angra, sobe a Serra de Lidze e volta para Ubatuba. E no terceiro dia é uma dupla maratona, são 84.4 quilômetros que vai ser em Ubatuba. Então ao todo isso dá 515 quilômetros. Então é uma prova bizarra assim e, e treinar para isso é, muito, é uma jornada de autoconhecimento gigante. Assim, né? porque muitas vezes você está sozinho, é você com você, você que ficou com essa situação, você tem que fazer uma logística de vida tremenda para ter tempo, para ter os equipamentos certos, os locais certos para treinar, né? não é simplesmente sair pedalando por aí no marginal, você é muito atropelado, então você tem, tem que ter um todo um planejamento de tempo, de vida, de família, de social, né? para fazer a coisa acontecer, e muita cabeça e muito corpo preparado para isso também. Então é uma jornada assim muito bacana, e dentro da linha do Endurance, eu, quando fui fazer um planejamento dos meus sonhos, fui colocando vários, várias metas e tem algumas metas que eu chamo de chefões. Né? E dentro da parte física, eu estou chegando num dos primeiros chefões, tinham três chefões que eu estipulei, e um desses chefões era o Ultraman. Hum. Então, chegar nesse chefão significa que eu fui matando vários outros subchefos, digamos assim. né? Uma corrida de 10k, um pedal, uma natação, um olímpico, um Ironman, ultramaratona e vai indo ao longo de anos. né? Aí tem uma lesãozinha aqui, cura, volta a treinar e vai indo para chegar num, nesse ponto. Então, para mim, concluir essa prova vai ser um olhar para trás e falar assim, caramba, que, que jornada, então, que bacana isso. É, e depois passando essa aí, tem um outro chefão já que eu tenho que matar. É. <risos> mas aí, aí eu quero muito fazer um wing suit, né? Eu Já sou praticante de paraquedismo há três anos e meio e a ideia de eu entrar no paraquedismo sempre foi ir para o insulte um dia. O é, um insulte é aquela roupa que parece um esquilo voador, né? E mas agora começa um processo do zero recapitalizar, dar uma descansada depois do Ultraman, focar no trabalho, focar na família, dar uma baixada na parte de treino, de físico e tal, que é o que tenho feito focado desde outubro. É. Descobri que eu ia participar da prova seis meses antes da prova. Eu não tive também tem muito tempo hábil para me preparar, mas estou fazendo desde então. É... E depois disso, então, é dar uma baixada nesse nessa área da minha vida, né, digamos, e dar uma focada em outras áreas também. Mas a próxima meta seria o, o insult. Foda. Muito bom. Se você perguntasse para os seus melhores amigos o seu superpoder, você já falou vários até agora, né? Qual o maior superpoder que eles diriam, que você tem? É uma boa pergunta para fazer para eles, viu? Eu tô curioso também para saber. <risos> o que você acha? Oh, feedback, assim, de dois que me vieram na cabeça agora. Um um amigo meu de Curitiba, inclusive, me falou é, ele foi para São Paulo fazer o curso que eu fiz em São Paulo agora em janeiro, que era o From Zero to Hero, né? O curso que eu estava puxando. e ele me falou uma coisa muito legal, falou, cara, aprendi muito com você, foi leveza. Então, achei legal porque é uma coisa nova que eu venho trabalhando. Mas o, o, o, o outro ponto que eu sempre me considerei muito forte em mim é a questão da, da força de vontade. Assim, desse assim, pô, o que, que tem que fazer? E fazer? Sabe, então, ah, significa acordar quatro horas da manhã? Então vamos acordar quatro horas da manhã. Significa economizar aqui para gastar ali? Então vamos economizar aqui e gastar ali. Significa não fazer nada e ter paciência porque não é agora que vai resolver? É isso aí. Então, para os meus amigos de infância, lá de Ribeirão Preto, sempre foi muito isso. Os caras sempre batem muito nessa tecla. E é uma coisa que eu sempre enxerguei, mesmo com 18, 19 anos, iniciando essa coisa de autoconhecimento, quando perguntavam, fala uma característica sua. Isso foi uma que eu desde então detectei. Que seria, tipo, força de vontade, né? De, de... E hoje em dia eu encaro até com uma forma assim de materialização dos sonhos, né? Eu consigo ter uma ideia de onde eu quero chegar, construir ou tentar descobrir um caminho e trilhar, né? Trilhar esse caminho. Eu acho que esse, esse superpoder seria <risos> esse aí, de então, força de vontade mesmo. E qual o conselho que você daria para o moleque lá de 18, 20 anos, César lá de 18, 20 anos? Cara, é... Acho que seria... seria tenha sabedoria, digamos, para escolher o caminho, mesmo que a escolha do caminho é não ter um caminho, mas saber disso, confiar nisso, acreditar que você descobriu o que você tem que fazer. Por mais que seja meio incerto, sempre vai estar meio certo. Se tá muito certo, tá errado <risos> Acho que é bem por aí, né Porque é muito fácil você olhar para trás Depois e saber o que tinha que ser feito Mas na hora você não sabe é, Outro dia a gente conversou sobre isso também, né é Sobre, ah, quero chutar tudo pro alto, quero viajar o mundo Mas peraí, preciso de dinheiro para viajar o mundo E aí, como é que faz, né Por isso que é escolher com sabedoria o caminho Sentindo no coração mesmo Sair um pouco da mente, né, a gente tá muito na mente E é isso, Achei que seria o conselho E aí, a partir do momento que você sabe, aí dá o win Dá o win é, que é o eu brinco comigo um meu, que é, tipo, às vezes você tem que olhar pra ponte que você acabou de atravessar e queimar ela. Às vezes. É bom saber nadar, se precisar voltar a ser nada. <risos> Mas às vezes, pra mim, essa analogia do queimar a ponte, que foi o que eu fiz quando eu ganhei o, o, o primeiro reality show que eu, que eu participei, que eu fiz a, a, a transmutação da moda para pro esporte, pro empreendedorismo. Foi quando eu ganhei ali, tipo, 250 mil reais de prêmio. Era 250 mil dólares, mas era um reality em duplas. Então eu dividi com um amigo meu, né, metade para cada um. Fiquei com 250 mil reais. Tira os impostos, ficou 180 mil reais, para ser bem sincero. E aí. E fala, cara, agora eu não preciso trabalhar. Teoricamente, não preciso. Então, agora é a hora de eu parar de modelar e focar 100% nisso. Porque eu já tinha percebido que quando você foca acontece. Eu falei, então, se eu ficar com o pé nos dois barcos aqui, mora esse barco afasta e eu caio na água. Então, aí foi a hora de queimar a ponte. para não. Então, durante um tempo, eu não vou mexer com isso. Vou focar 100% nisso. Então aí eu fiz essa transmutação para o mundo do, do, do empreendedorismo, do esporte, da, enfim, que, veio, que ah. virou uma ramudra depois, né? Top. Se eu te perguntar o melhor conselho que você recebeu, o que você diria? eu oh, Acho que veio de diversas facetas, né? Por diversas pessoas diferentes. Mas analisando aqui agora, vindo de várias pessoas que eu amo muito, seria o ter paciência. Né? Ter paciência. Analisar se por natureza a nossa volta, né? as coisas vão acontecendo. Né? Não é na hora que a gente quer, não é no tempo que a gente quer, não é pagando tanto que você quer pagar para aquilo que aconteça. Tem coisas que é só o tempo que vai fazer. Então, aguarde com paciência, mas faça com, com pureza, né, faça com, com, com honra né, aquele seu caminho que vai dar certo. Então, acho que seria esse o melhor conselho. Que às vezes a gente tem pressa, né? às vezes o garotão de 20 anos quer fazer com 21. Ah, mas qual que é o problema se ele realizar com 21, com 31? Né? O talvez não teria cabeça para segurar as pontas né? Aí quando se consegue com 31 ah, mas demorou 10 anos, foda-se mas conseguiu <risos> que eu acho que é isso que a criançada hoje devia tinha que saber, né? porque ah, a tecnologia evoluiu, evoluiu, mas a natureza é a natureza, hum. a tecnologia até ajuda algumas coisas a acontecerem, mas se a árvore demora 200 anos para ficar com o tronco desse tamanho ela vai continuar demorando 200 anos para ficar com o tronco desse tamanho se ficar em 8, pode suspeitar que não vai ser tão forte <risos> né? então acho que com, com, a, com as leis da natureza, as leis universais, isso aí, a tecnologia não tem muito o que fazer, sabe? As coisas são o que são, nós somos natureza, né? É. Eu acho que seria esse, esse é o conselho mesmo da, da paciência. É. Muito bom, muito foda. Para finalizar agora, queria te fazer duas perguntas. O que que é verdadeira riqueza para você? Ah, a verdadeira riqueza, na minha opinião, é viver o presente. Essa é a verdadeira riqueza, porque aí não importa onde você está, o que você está fazendo, você está sempre aproveitando. Seja às vezes um perrengue, às vezes você sabe que vai ter que passar um perrengue, mas era ali que era para você estar, tá, então você vive aquilo. Né? Você não pode estar tá num lugar querendo fazer outra coisa, não pode estar tá com uma pessoa querendo estar tá com outra. Eu acho que ter é essa noção do que, que é a presença, e uma vez que você identificar isso, se manter ali, essa é a grande riqueza. E aí você consegue aproveitar a vida toda. né Eu acho que quem mais aproveita a vida, esse é o mais rico, né? Porque se todo mundo tá aqui para viver, só que tem gente que não tá aproveitando, que não sabe nem que está presente, então, acho que os grandes milionários são os caras que estão ali vivendo isso. E eu tive esse feedback de um aluno meu, milionário de Dubai, por exemplo. Eu perguntei pra ele assim, e aí, quem desses grandes se gosta se admira? É, Mark Zuckerberg, é Jeff Bezos. Meu irmão, na verdade, nem são muito esses caras, ele falou. Ele falou, eu gosto muito da sua vida, gosto muito da vida de fulano, de fulano. Pô, toda hora que eu vejo vocês na rede social, vocês estão fazendo o que vocês gostam, vocês estão vivendo o que vocês gostam, sabe? Vocês não têm aquela cabeça quadrada, aquela rotina quadrada. Pô, pra mim isso é muito legal, ver isso. Então, pô, me deu um choque. Falei, que legal. Às vezes eu tô impactando a vida desse cara mais do que um cara que na minha cabeça influenciaria muito mais pelo fato de ele ser do mundo dos negócios e o cara também. Né? Foda. Então, acho que vai muito com, com a resposta da sua pergunta. É o viver o presente quanto mais puder, melhor. Excelente. E o que é liberdade para você? A liberdade é você poder escolher, né? Não 100% das vezes, mas onde você quer estar, com quem você quer estar. Fazendo o quê? <risos> Eu acho que isso também é liberdade, né? Tipo, pô, daqui... Mas decidir que daqui dois meses você não quer estar mais. Né? E você tá passando tempo com essa pessoa e você descobre que semana que vem você quer estar visitando outra pessoa. Você quer estar com um primo seu, com um amigo seu, enfim. Pra mim, isso é liberdade. E, principalmente, liberdade de cabeça de saber que você pode fazer o que você quiser. É, isso é o principal, né? Ser livre de, das nossas próprias crenças e julgamentos. Né, da, da nossa própria prisão que a gente cria. Ah, mas se eu sair daqui, o que, que vão pensar de mim? Ah, mas se eu fizer isso, eu nunca fiz isso antes. Ah, mas da semana que vem eu ia nessa festa, agora eu vou em outra, outra galera. Foda-se. Né? Acho que isso é a grande liberdade, né? Não deve nada pra ninguém, então tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Cara, e se você pudesse mandar uma mensagem que chegasse no WhatsApp de todo mundo, hoje, no mundo inteiro, uma frase, um, uma mensagem específica, o que seria? Mandar o um gemidão do WhatsApp pra a galera. <risos> cara, tem um amigo meu que ele consegue identificar todas as formas possíveis para você cair na porra do gemidão. Os caras é cara que foda. são bons. Os caras que são bons demais. Cara, hum, teria que pensar, hein, porque é uma coisa importante. ah Tem que ser uma mensagem de efeito, hein? Oh, não consigo te responder agora não, e eu Não tenho nada para... Ou aquela, aquela mensagem no outdoor, na lua mesmo. Que todo mundo visse todo dia e se inspirasse e aprendesse, né? Para causar, plantar uma sementinha ali de, de algo bom. É meio impactante, né? Mas foi é uma coisa que me impressionou muito no budismo. Que é o fato do você vai morrer. né Aceita esse fato que você vai morrer e vive a vida da melhor que você puder. É que é difícil colocar isso numa frase curta, impactante, bonita e profunda, né? Mas é, cara... Talvez aquela manjada YOLO, né? You only live once. Você só vive uma vez. Mas é basicamente... Ah, bom, vamos lá. Eu pensei numa frase esses dias, até que eu quero fazer uma arte com Instagram lá. É tipo, pô, beleza, o seu espírito, a sua existência pode ter várias vidas. Né? A gente reencarna, encarna várias vezes, dependendo da sua crença e tal. Mas nessa realidade, a gente só vive uma vez. Então é tentar viver ela o, mais, o máximo possível. Né? Vai morrer de qualquer jeito. né E o pior de tudo, a gente não sabe. A gente acha que sabe. Pode morrer afogado, pode bater a cabeça, pode vir um câncer, pode tomar um tiro, pode cair o um avião. Então é tipo, pô, aproveitar ao máximo, né? Acho que esse é o, é o principal. Tope. Com leveza, com paciência, com força de vontade, dá tudo certo. Caralho, animal, animal, animal. É. Meu rei, onde que a galera te conhece mais? Pode saber mais informações sobre você aí nessa grande rede. Ah, hoje em dia eu uso bastante o Instagram, né? Então, Sim. arroba Sim. Acho que é onde eu entro mais, tem meu site, www.cesarturt.com um pouquinho da minha história ali, é mais um institucional é, Até e-mail, para quem quiser mandar entrar em contato E ultimamente são as, as redes que eu mais tenho usado é, E encontrar por aí também, fazendo esporte, nos parques da vida, nas praias <risos> <risos> Esse aí, com certeza Irado. Cara, muito obrigado. Foi muito foda esse bate-papo. Me inspirou bastante. Obrigado por compartilhar sua sabedoria de maneira super transparente. Foi muito inspirador. Valeu aí pelo seu tempo e estamos junto. Foi, muito obrigado, viu? Valeu mesmo por estar também levando tantas coisas boas para tantas pessoas que, que nos seguem. Com certeza a gente começou também com certo receio, com medo de saber se estava fazendo certo ou não, mas com certeza você já teve várias respostas para saber que esse é o caminho, né? E tem gente que está esperando que outras pessoas né, ajudem a iluminar o caminho. Não significa que a gente vai estar sempre certo, mas nós estamos tentando acertar, pelo menos. Eu acho que está perto de pessoas que estão tentando ajudar, tentando acertar, eu acho que sempre vai ser muito positivo. então te conhecendo, conhecendo o Renato, conhecendo toda essa galera aí que está nessa onda do se descobrir e tentar despertar e levar isso para mais pessoas, independente se vai conseguir ou não, mas está tentando. Isso me deixa muito feliz e obrigado pelo convite, que aí me coloca também nesse cenário de pessoas que estão querendo fazer o bem. Então, gosto muito de estar nesse cenário. Perfeito. Rei, hey, obrigado, valeu pela, valeu pela compartilha e sucesso aí na jornada, vou acompanhar de perto esse, essa prova de super-heroes. <risos> valeu, obrigado, valeu mesmo. Tchau, tchau. Até. E aí, curtiu esse bate-papo com o César? Animal, né? O cara é um exemplo de superação e mostrou para você que tudo é possível. Se você sempre trouxer o questionamento, o porquê se desafiar, é buscar sempre sentido no que você faz, você pode construir coisas lindas, e é possível, sim, você trazer os elementos do que você ama fazer, do que você faz bem, que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso, né? Que é o Wikigai para você desenhar aí algo muito especial para sua carreira. Então espero que você tenha curtido como eu curti. Se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aí no podcast, porque tem vários outros episódios de life hackers como o César que vem se reinventando em busca de mais qualidade de vida e mais alinhamento com aquela carreira que te dá prazer, que você vê sentido para você aproveitar a sua vida e não deixar os dias passarem, né? Mas sim acrescentar vida aos seus dias e não dias a sua vida. E se você gosta de conversas como essa, dá uma olhada nos outros episódios do podcast, onde entrevista aí life hackers como o César, que vem reinventando a sua vida, reinventando a sua carreira em busca de mais sentido, em busca de mais resultado, em busca de prazer no que faz, né, mais qualidade de vida, e sem dúvida você vai poder se inspirar dessas ferramentas e práticas e reflexões para você conseguir reinventar a sua própria. E se você está buscando se reinventar, dá uma olhada aí nos formatos de transformação na descrição, que com certeza você vai encontrar um formato aí mais adequado para o seu momento de vida. Beleza? A gente se vê na próxima.